eleger uma chapa grande de deputados estaduais, de deputados federais vai acabar permitindo com que essas transformações que já começaram em Belo Horizonte, cheguem agora a Brasília, cheguem na Assembleia Legislativa com uma bancada relevante Zema indo para o segundo turno e portanto nessa semana agora nas vésperas da eleição é garantir que cada pessoa que ainda não conhece o novo, conheça esses candidatos a deputado federal e estadual que são capazes de transformar a política em Minas e no Brasil Pessoal, estou aqui com o Tunico, candidato a deputado federal pelo Novo e quero deixar bem claro que ele também passou pelo processo seletivo, tem total condições de ir para o Congresso Nacional e representar nós mineiros com a ética e com a competência que nós precisamos. Chega de político que não tem... Conhecimento que não tem ética, precisamos mudar isso E o Tunico 3012 é a minha recomendação para você votar para deputado federal Mais eficiência, mais gestão, menos impostos e mais ação Tunico Caldera, 3012, mais empreendedorismo e menos política Trabalho, tá? Sou Antônio Caldeira, 3012 Só conta privilégios, benefícios e auxílios Somos o novo e viemos para renovar a política no Brasil